Tá primeiro, ali, né? Botei no poder da vermelha. É tu que tá aí, Sai? É tá A c tá Eu tô indo, pra... tá? Pra... Gente, escuta, caramba, eu tô falando. Eu tô brincando, velho. Pô, o carro me matar, e você que tá aí na frente ali, um Sai? Caraca, você tá sacanagem, velho. tá E aí, doido? Desí. Pois é, é verdade. Eu saí de frente aqui, cara, a três... Deixa eu ver, tá, tá lembrando até os ministérios lá aqui de Brasília aqui. É, né? É. <risos> doido, velho. Seja bem-vindo ao Deysi. Cris, você tá. Por quê? O que que tá acontecendo aí? Okay. Não, tá falando que eu caí de vacilo aqui. Opa, o que é isso aqui? Eita ferro, tiro. O que, que é isso que eu tô pegando? É gasolina? É. Eita ferro, e agora o que, que eu faço? Penso no é um desespero que dá quando você escuta um tiro. Penso num desespero, moleque. Mais que tá anoitecendo, é pronto. Cara, como tá anoitecendo, eu vou ficar por aqui mesmo, nesse, nesse prédio aqui. Tem muita porta. E o tiro que eu tô ouvindo. Cada vez mais perto Olha o que eu tenho, eu ainda tenho, eu tenho duas, dois refrigerantes e uma maçã. Tiro! Eu também tô ouvindo, Cris. Eu... Tô ouvindo o tiro? Ouvi. É massa, velho. quando você ouve o tiro, você fica doido pra ver onde que tá esse decidido pra pegar o velho. vai ter bala do play, vagabundo. Eu fico querendo é correr. É. <risos> Nada, se eu tiver armado, eu vou pro amor, ah, moça, tem... aí você pega o loot dele, pô. É, não. Você é maluco. Se a gente tiver na, nessa condição... Oxe. Olha, foi ontem, não foi domingo, foi ontem, ontem mesmo tava com uma 12, tudo luteado, filho. 12 pistola, poxa, o filho foi pra cima do cara, filho. Atrás dos cara, pra pegar no dos caras. Tava tá de comida, entendeu? Só que eu não achava, velho. Caramba, velho. No prédio aqui não tem nada, velho. Nossa, acabei de subir aqui um aqui também que. Nossa, desastroso, viu? Você falou que é mais em casa que você encontra mais noite Opa! Deixa eu subir a escadinha aqui. Bem, tá anoitecendo aqui. E. Olha lá, que massa, velho. Massa, demais. Olha o solzão lá se rompendo. e me ferrei. Okay. Um zumbi em cima do prédio aqui, cara. Que brincadeira é essa? Bora zumbi, bora que eu vou até aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ufa, consegui matar. Ah, não tinha nada, não tem nada dentro dele. Se eu não me engano eu vi um.. Uma madeira aqui. Opa! Opa! tu fala Eita, que massa, o Sérgio, eu ah. subi em cima do prédio e o cara ele acendeu aquele sinalizador, pô, Ah, que cara, doido. eu vou lá nele, Olha lá de longe, dá pra ver ele, cara, de longe, doido, Cris, eu não ia não, velho, não, vai, eu tô morrendo mesmo, tô pai morrendo mesmo, tu... não tô loot, só quero ver quem é esse player, tu é doido, velho, <risos> como é que desce aqui, como é que desce rápido na escada, tem um jeito se você escorregar igual GTA, agora não sei, não sei se é quadrado, segurando quadrado, não, bem vamos chama uma cidade aqui e vamos explorar só que eu tô vendo o seguinte cara tem zumbi tem zumbi aqui velho e eu não tenho nenhum ca... nenhum machado nenhum taco de beisebol Camisa, casco de moto, vem, filho, vem. Opa! É um saco branco, parece um saco de um cimento, de arroz que já vai se guardar É, ah, isso aí eu não sei, não, filho. Também. Tá Um negócio espanhol, mas... Vai entender, tem Vai. que traduzir mesmo, é o um jeito É, pelo menos vou pegar essa mochila aqui já tá bom Beleza Tá, eu vou pra... Tô sangrando Não. Não estou sangrando Tá, eu vou aproveitar que eu tô com... Tô hum. bem estruturado, com água, com arma boa Eu vou... Nossa, sentando zumbi ali, véi Sai fora, passar é longe. O que que é isso, gente? Isso aqui eu não sei nem. Que eu tô que é, mas vou guardar. Ah. Opa! <coughs> Opa! Munição! não acredito. Se for para minha arma, eu vou ficar muito feliz. Ai, Será? Deixa eu ver. É da. Ah! E é, e é, é, é, não é? Mentira! <risos> Mais cinco, velho! Caralho! Eita oh, oh, oh. então peguei, Sérgio peguei outra uh... Nossa, não, Sérgio, cara, eu tenho que te encontrar, Sérgio Sérgio, eu tô com três armas aqui, velho, meu Deus, não posso pode morrer não Olha só, Sérgio, eu tô com outra, igualzinha minha Uma SK-5 Ainda ia te, te, te dar 6 munição, que é o que dá pra te dar Você ia ficar com 6 munição, 8, 10 munição, dá só o outro pra matar a player, Ô, rapaz, tá doido, é? Vai matar, é, fila da puta? Ah. Oi! Olha, olha, o cara aqui, hoje tem um player aqui, velho. Cara, não tem nada, cadê? Dá uma armazinha boa, rapaz, não tem. Parado! Caraca, doido! Com... Eu vou morrer, sério. já porra de um play aqui nojento Cara, mas tu tá sem solta, né? Nossa, velho é, é, o zumbi que atrapalha, né, velho É porque tu tá indo com tudo, né assim não, moço, tem que ir mais no stealth, velho Tem no stealth, moço, até achar ah, um... Ah, que ódio, velho! Ah, que ódio! Você não consegue selecionar arma! É, Cristo, tem que aprender ainda. Opa, achei um machado. Achei um machado. Era tudo que eu queria. Ah, morri. Que ódio, velho. Ah, não. Esse negócio de você selecionar um a arma ficou muito mal feito. Uai Cris como é que eu consigo aqui filé, velho? Ficou não? Não, Sérgio, mas é muito bugado, velho. Pô, muitos zumbi atrás de mim você não consegue correr. Aí você vai selecionar pelo R 1 Aí você tem que apertar o botão pra cima e isso ficou mal feito, velho ah, não, não, você só escolhe, você joga pra cima e aperta X Você joga pra cima e ele fica lá Ah, velho, ah não Que eu vou matar o um zumbi, ó, agora, ah, aí ó, eu vou matar um zumbi aqui com machado, ó Ah não, cara, eu tava com um monte de arma, velho Ó, já matei já, já matei já tem que aprender... A... Não, Sérgio, mas, véio, mas é porque é diabo do player que encheu o saco e chamou 10 zumbis pra cima de mim, velho. Claro, claro que ele vai fazer isso, né, filho? Ah, não, mas eu tô, tô tentando sancionar a porra da arma e a arma não vai, velho. Ah, não, cara. É... Ah, não, isso ficou mal feito. É, é estratégia cara. Eu fico de longe, óbvio, olhando. Eu não pode ir na doida, moço na doida vai morrer sempre e na mãe aqui ó Pô, agora eu vou fazer de tudo para não perder esse machado aqui esse machado é espetacular velho muito bom muito bom rapaz que ódio velho é zumbis esqueci de ver se tem alguma coisa dentro dele deixa eu ver ah velho como é que esse play me é achou cara tanto hum. lugar para esse filho da Tô... Ah, não bicho ah não, bicho, mas eu fico muito puto, véi. Cris, tu tem que Tanto escutar. Eu não quero o chamado, respawnar, velho. Tu tem que escutar os caras, véi. Na hora que ele tá chegando, véi. Ah, eu atirei nele, só que o jogo é bugado, ele não morre. Eu acertei nele, tava sangrando, véi. Mentira, cara. Ai, ah, que jogo mentiroso, véi. Ah não, véi, ah, macho. Cris, eu tô matando com uma machadada só o zumbi aqui, cara. Tu peguei não, um... Eu peguei um. Não, tá falando é o player. Deu o um tiro nele e ele não morreu. O que é isso aqui? Cara, será que devemos ver a gente vai se encontrar? Rápido, não fica dando mole aí não. Pô. Tá cheio de zumbi, tô, tô. tá cheio de zumbi. Peguei. aqui. Vem cá, vem cá. Cadê tu, Sérgio? Esse... Tá onde agora? Fica aí, fica aí na delegacia. aí Fica aí. Juntinho não, aí, fica juntinho aí. Sérgio, pega, pega, essa... pega essa faca aqui. Sani. Pra tu matar zumbi. Tá no chão aqui, ó. Cadê tu? Cris, já... Eu tô dentro do de pra... Cara, eu tenho que pegar e ter calma, moço. Eu tenho que pegar meu. Calma, se você der mole os caras te matar aí, pô. Tem que pegar... <risos> ah, Dani, tá, todo... não... tá, tá dando. Ai, ai, Ixi, oh. lag, man. Uxa, tá dando lag. Ai, ai. Ixi, tá dando lag mesmo. Parou. tá dando lag, cara, em Turco. Ele tá indo bem bem. Ih, Sani, Oxi. Sérgio vem aqui na fonte aqui, Sérgio Como é que vocês estão vestidos, gente? Que tem eu uma porrada de gente aqui é, é, Sérgio, tipo, é. Sérgio, eu tô aqui na fonte É, eu tô aqui na fonte É, um vem na, ver, na, na fonte. fonte Pode vir aqui que tá eu, Sérgio, eu saindo aqui na fonte Só tem eu e Cris na fonte Só tem é, eu e Cris na fonte, fonte. Muito bom. Ué, Sérgio, tu tá caixando, né Sérgio? Valeu. Estranho, estranho, né, galera. cara? Não, eu tava. Quer, quer, tem que esperar que tá tipo, tá primeiro, aí, né? Botei no poder da vermelha. É tu que tá aí, Sai? A C22. Eu tô indo, pra... Tô indo pra... <risos> Gente, escuta, caramba, eu tô falando, você, <risos> eu tô brincando, velho. Pô, o cara vai me matar, e você tá ali na frente <risos> ali, <Caraca, risos> <tô com> Sai? <risos> <véio>. Caraca, você <risos> tá de sacanagem, velho. tá é nervoso. <risos> E aí, doido! Ah, eu Sou eu, cara! E aí, Cris! Que... É ele, Cris! Que... Que... Que... Que... Que... Que... É ele! É ele! É ele! É ele! É ele! É tem que ele! ele! É ele! É ele! É É ah. É, cara, Nossa, o pior não, que não, ele tá dando tilt né, cara? Vamos jogar sério, pô, vamos jogar sério, porque é o seguinte, se eu, eu, eu beber bebe água aqui, já era pô. Vou beber água aqui, peraí Ô oh, minha fã oh, pera... tô Cara, peraí. Quem, quem tá com fome aí? Oh, quem tá com fome? Oh, Vem aí, é cara, cara. Dá, cara, dá, cara, dá, cara, dá proteção tá aí quando beber água. Fica todo mundo bebendo água não, indo pra fonte não. Não, aí, quem é que tá precisando de comida, de coisa aí? Eu, eu tô precisando. Eu não tenho não, Cris. Vida. Sim. Pega aqui, essa, aqui Vem cá. Essa, essa, essa cola aqui, ó. Vem Cadê? Aqui, ó. Cola aqui, Oh cara, obrigado que... Oi galera, tá até que fino de cotão Rapaz, depois de. Caramba, de depois é de, de, luta. de... Oh, depois de uma semana, hein, velho? Uma Pega semana. De... Oh, rapaz. Pega aí, no chão aqui, ó. Aqui, ó. Olha o zumbi, Chris. Tem um zumbi atrás de você, fica esperto aí. É bem, é bem. É, é. Te pegou, Cris, te pegou. Será te pegou. Pegou. Pode deixar, pode deixar. Será que tá se... na. Olha as oh, que. será se um ou outro atinge o outro, atinge, né? Claro, né? Atinge. Não poder, poder descobrir um como é que faz aí no... o. Sei lá, o. O clã, né? Caramba, velho, não é nem pra Cretá. Tipo, Depois de mais de uma semana, né? a gente consegue. Não, vem não vem se não, vamos encontrar, velho. A gente tá parecendo desesperado do deserto. cara. Calma aí, ó. Estar estar quatro, a festa tá com a fede do a pé. Ô, Sani, Sani, calma aí rapidão. Sai, pega aqui pra tu aqui, ó. Esse taco aqui de vez no aqui, ó. Pra você matar os subindo. Tá ali no chão aí, ó. Vem, eu vou pegar. Deixa eu encher bem, minha carta de água aqui. Aí daqui a, a gente é, vamos, então vamos para o meu luto, hein, garoto. Ô! Não quer fazer um teste, não, Sano? Aquele lá, aquele teste lá? Dois testes que seria bom a gente fazer. Qual? Primeiro, sair da pare e ver se a gente consegue se falar pelo áudio do ah, game. É. Bora ver, vamos ver, é isso mesmo, é isso, isso Vamos mesmo. Mas aqui, aqui... aqui... peraí, gente, frente, calma, mas... aqui tem muito play, a gente tem que colocar pro lugar seguro primeiro. É, vamos para um lugar seguro, é, vamos para um lugar aí seguro. É, pode ficar brincando tá, tá. aqui também. ainda não, cara. E segura, vamos começar tá, com o pé. Já estou bebendo aqui, já aqui, dando mole? É mesmo, oh, não, oh, Aqui, mas a gente vai, vai, andar, andar, meu, filho. Filho. vai andar, meu filho Eu tô sem garrafa de água, se encher a barriga aqui, olha Deixa eu comer aqui Agora, sim, Agora sim, eu tô pronto é Ó, eu tô comendo aqui, peraí Ó, oh, mochila aqui, Sabe a mochila oh. aqui, ó. aqui ó Todos vocês têm colete? Hã? Ah. Tem colete Aqui, ó Olha aqui Aqui, ó Sany, tá olhando pra pô. mim, hein? Oh, ah, é, tá igual a Cris, cara Oh, valeu não, o Cris tá com a capacete a 12 na mão. Não, tá igualzinho, bem, cara. cara. Nunca vi parecer pare pare tanto. O que é isso aqui? Hein? Outro vamos teste? Lá. O outro teste era vamos sair, lá, lá. era deslogar e todo mundo logar pra ver se aparece junto. Ah, é. Vamos chegar, é. Vamos chegar lá. Vamos sair, vamos sair daqui primeiro. Depois nós Bora. vamos embora. Vamos Cadê Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Vamos, bora lá, Céi. Vamos lá. Vai, Cris, vai, vai, vai, sabe vai, o caminho, vambora. Bora. Você vai Aê, moleque! Tamo junto, O caminho é pra mim mesmo, Cris? É. Ô, é. oh, Cris, mas O, bom, o oceano, bom, o oceano a nossa é a nossa direita, no, no caso, caso, né? Tem que ir correndo uh, desse moleque, jeito. Moleque doido. Cris, quer? Vamos, Vamos correndo assim, não, que cansa rápido. Não, vamos andando, né? Vamos na manhã, Vamos na manhã sim, ó. Agora eu tô indo, ó. Dá pra Zumbi ir. na frente, hein? Zumbi, Zumbi na, na frente. frente. Eita, tem logo 3 é Não morre não, hein? Aê, moleque. Aê, moleque. Aê, moleque. O, bicho é... o bicho é sangue ah, nos olhos. Ó, é um oh, tem mais dois ali, ó. Ser... Deixa, deixa eu, deixa eu hackear essa casa aqui, ver se é alguma coisa aqui, Pera aí Espera aí, galera. Não tem deixa sozinha aqui na.. Bora. Opa, achei munição aqui, ó, tá vendo? Achei munição aqui Vixe, o Cris, ele tá indo pra tu e o outro Opa, tá aqui. Ó, aqui. Agora aqui, ó, aqui é diferente, galera ó, conta, conta sempre a linha de tudo, né, vocês, Vocês podem ir para pode cada casa como, como for, for, mas sempre volta para linha do trem que a gente conta na linha do trem Aqui eu é o seguinte, é os caras para mexer com a gente aqui é pensar três vezes, né? Eu tô sangrando aqui, peraí Sany, as bandagens tem como juntar, tá? É só colocar... deixar uma na mão e as outras você vai apertar bolinha, vai aparecer lá, combinar Ah, tá Acabou, acabou. Vamos lá, podemos seguir. Deixa eu comer aqui uma frutinha aqui que tá ficando podre. Espero que não de, não dedo de barriga essa fruta. Oh, vamos, não vamos correndo assim muito não, Cris, que que fica dando, você se fica se desaparecendo. Vamos assim, ó. pra é, Para mim é, para mim é. Eu vou fechar tranquilo. É, vamos é, só na manhã aqui, vamos na manhã, não precisa de desespero não É, é bom dar uma olhadinha porque tá dando respawn, né, você pode ter play ali, ó Isso, ah, ó é, vou te mostrar, Sani, vou te mostrar o local onde o bicho tá bom da noite lá, velho Lá. Da... Vi aqui, ó, na frente, o cara tá com o sinalizadorzão vermelho lá, chega de tava pra destacar, velho Ô, oh, é, filho, é, é, é, é, é, eu tenho que pedir pra tu traga é, minha doze, né? né, é que nem dava ela aqui, mano Mas não deu não, meu, minha mochila tava ruim nada, minha mochila não cabe mais não Oh, você, vamos, vamos sair da par para testar? Ué, bora, que tá, tá, tá isolado mesmo, vamos sair? Eu tô saindo Alguém me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? E agora? Oh, é, tem que apertar para baixo Só o botão eu... Pronto, eu apertei pra baixo, tá me ouvindo agora? Tô. Tô, tô ouvindo sim. Tá me ouvindo, Sérgio? Tô. Estou. Vai, Cris, fala. Fala? Tem que apertar a direção. Cris, aperta a direcional pra baixo, dois. Olha, ah tá, pra falar, né? E aí? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Estou ouvindo sim. <risos> tô ouvindo, tô ouvindo, Sur. Tô, tô, tô ouvindo. Só que a gente esquece de segurar a direção pra baixo, pô, e vai ficar pai. Não moço, é como se estivesse falando mesmo. É tipo um walk-talking! Você segura pra baixo e desligo. Então como é que eu vou correr e falar com vocês? Se eu algum play. É, o, o bom aqui é que se tiver um play chegar, um play, a gente vai poder conversar com ele, né? A gente vai ouvir ele, etc. Tal. Vamos fazer um teste, um teste assim, depois a gente volta pra party. Pois é, ele vai ouvir a gente também, né? Apertando aqui dessa lá pra baixo. Na, e na party só a gente escuta a gente. gente. Eu tô Lute, já. Ah você tá Eu tô indo para.. E todo loot. Tu tá indo para ca caminhobo? Isso, Isso pro caminhobo. caminhobo. Pronto, eu tô indo rumo a caminhobo aí. Tá, tá pra, é... vamos ver. Quem chegar primeiro caminhobo avisa, viu? Tá, espera o outro aí. Beleza. Beleza. Eu tamo certo. É. Seja bem-vindo ao DayZ aqui com o San Cris. E.. BII! Oh, oh, oh, <risos> <ué>, nem apresentou <risos> a gente, cara. Não, não, oh, vou apresentar. Direito autorais, né? Ô Cris, fala aí. Cris, tu liberou aí pro pessoal te ouvir aí, né, cara? E aí, galera? Beleza? Você <risos> perguntou é outra, outra coisa, coisa, coisa, pô. É, é, o, é trio o trio sendo trio. trio. Mas é isso aí que nós somos. É os bandidos da Kombi, tá meu amigo. Agora não não é no do 10. Os é bandidos da Kombi, agora com o 10 agora. Pode o é. pode? Vê se não tá podre, Cris. Meu Vê verdade. se não tá podre. Lava primeiro Lava? É Que lava, moço? Vê se ele tá podre Ainda na onda de sunny. Não aí é, Se não tiver podre, foi pra dentro, né? Não, ele fica meio, ele fica meio amarronzado, Cris Foi no, no menu Ele vai ficar meio amarronzado ele, Se é pode comer Bota, bota é. ele na mão... Não, ele Cris Bota ele na tua mão Bota ele na tua mão e, e aí tu bota na tua mão e, e bota a setinha pra, pra, pra mão dele, aí ele vai aparecer lá a mensagem falando como ele tá olha tudo explicadinho é né? isso comigo é assim tá na, pronto aí aí bota lá, seleciona ele lá e aí vai aparecer lá falando sobre ele, vai aparecer uma descrição lá. Como ele tá? Ele vai. Vai pensar se ele tá gastado, se ele tá podrido. Não, tá assim balde. De... Tá amarelo. Tá Eita tá amarelo, bagaceira. Tá <risos> tá mais ou menos, não tá podre não, mano. Pode dar pra comer. Tá escrito podrido Oi, não? A figura é de arreia. Tá escrito podrido, não tá escrito nada disso. Tu coloca ele na tua mão. Se seleciona ele. É isso? Não, é. Balde de magia. Eu acho que tá escrito... Não, tá escrito esse bagulho não, filho. Tá escrito... Eita, bagaceira. Peraí. É. Não, Cris, vai passar mal não. Se você tiver preto, marrom, podrito, se tiver assim, é podrito, não come. É. Tem começo, tem que arriscar, aí faz. Meu toco comeu. É, esse zumbi tá muito esperto no meu gosto. É, eu acho que deu, acho que deu bom, Não, vai saber daqui a pouco. Quando fizer a digestão aí. Isso aqui é o quê? Você está Via ré começou. Não. Eu falei pra você ler. Não, não tá escrito esse bagulho, não. Caramba, mas tem muito zumbi aqui, cara. Aqui, ó, a gente tá, pessoal, em outro servidor, tá? A gente saiu do outro lá que tava expulsando a gente. Rapaz, ah, não vai escapar por aqui, não. Tem muito zumbi aqui. Droga, e agora? Eu acho que você matar esse super aqui. Se tiver uma latinha de coisa, eu vou lascar. Cheguei, Quambi! Quambi, Quambi! Cheguei, Quambi! Não é caminhogo? É? Pô, um tem... oh, é caminhogo. Ah não, pera tem morto! morro! Eita caramba, agora é bem zumbi agora. Eita, agora já era pra mim Vamos ver É morrer não, moça. tem que bater Tô tentando fugir do incendio e vou desmaiar, ó Eita, é isso Eita, É, tô sangrando aqui, vamos ver Essa foi por pouco, viu? Por pouco mesmo que não vai acreditar, eu tava sangrando, ó eu fui ver o que era a minha bota, toda estragada Exatamente Quando eu tava passando aqui pro coembinho aqui Eu entrei, na terceira casa que eu entrei, achei uma bota boa pra caramba, número 16 ainda Cagada hein? Se tivesse Muito sorte. no meio caminho, eu tava cansado Essa agora você deu sorte, sorte mesmo Muito bem, muito bem, estamos chegando aqui, estou chegando, né, em uma cidade aqui, está anoitecendo. Sany, eu acho que eu vou ter que passar a noite aqui, vai ser o jeito. Qual o nome dessa cidade aí? Então, eu vou tentar achar aqui, ó. Tem cidade que... Não, eu tô indo rumo para ir. Tem cidade, cara, que... que é fácil, realmente você já te mostra já. Lá e fica no norte, no sul O quê? No norte, né? No norte, né? nordeste? O quê, moço? Não, moto? no norte Ah, sei não, Cris Nossa, achei um radiador, cara Se Tivesse passado um carro O que serve pra quê? Pulverizador Desinfetar Desinfeta o quê? Vamos usar aqui, vamos ver o um sapato. Botou o Hahaha. <risos> ah, Cristiano! <risos> Esse foi o maço, velho! <risos> <risos> ah, Cristiano! Cabuloso, véio. É, não sei pra que serve isso não. Ah, Bom, já marquei eu no mapa, mapa aí, hein? Tô em cambiobo aí. Então eu eu aí. É, eu tô vendo aqui. É, aqui já anoiteceu. Não, já anoiteceu aí, já tô Já, praticamente, porque eu tô.. É, mas não. Deixa eu ver, né? Ah não, tem mais uma casinha tá no ainda, né Sérgio, ali ó, chama da Otimerb, Otimer, Otimer, Otimel embaixo, tá vendo, Aham. Acho que vou pra essa ilha, vou pra essa ilha. Eu tô chegando dar, perto de, de Necta. Não, não, Necta é mais de cima, né? É, eu tô na beira-mar mesmo aí, nesse rumo aí que você tá aí, ó, só que eu tô indo justamente no rumo que você tá indo aí, só que, só que na parte da costa mesmo. Tem um pouco de também. Que a gente, é, a gente se encontra é, e vamos atrás do, do velho da verão lá viu? Só que tá tendo zumbi demais <risos> <risos> <risos> Pois é, cara, tinha que brincar Só tem a faca aqui pra tu, velho Aperta o... Não achar. Calma aí, achei, achei, achei Achou, achou, achou Beleza Peguei, valeu. valeu Eu já explorei aí dentro, Cris, sem nada aí não Bora. O cara tava bem aqui, Sandy, ó. Bem aqui, ó. Aí ele saiu. Tem um pneu aqui. Aí eu, tava... eu fiquei bem aqui atrás do muro, ó. Na hora que eu fui para atirar nele, a arma me enterrou. Ele, sa... ele tava bem aqui, assim, ó. Ah, não, cara, eu perdi. Ele tava, ele tava bem aqui, ó. Na hora Ai, que ele. Ó, oh, tá aqui, ó. Pega tudo. Pega tudo, Pega aqui tá, que tem espaço aqui, tá, ó. Tá, tá eu Agora ah, eu não vou ter espaço. eu chegar não, lá, vou pegar não, meu outro outro Mas tem que pegar, velho. pá é importante, viu? Pá me dá, me dá véio. pá aí que. Ô oh, bagaceira, eu perdi minha faca. Pega pá aí. Aqui, Sani, ó. Aí. Não, dá um jeito lá depois lá. Ah, oh, não. a pá, oh, Sani? É bom pra esconder loot, né, velho? É. é. Cris, tem, tem tem fruta tem, aí, Sérgio, Tem uma fruta aqui no chão, você quer? Não, eu não. Cara, eu perdi minha pá, velho. Minha faca. Tem fruto aqui, ó. Aqui onde eu tô aqui, ó. Deixa eu pegar. Um aí, aí, ó. Mano. Ué, estranho. Pe Deu um tilt pe de aqui, Pegou sua tem, faca? Cadê ah. sua ah. faca? Não, perdi, mas fruto aqui, aqui, ó. perdi, Pega aqui, Sandy. Pega aqui, Sai, pega aqui, ó. Pega uma faca aqui, ó. Mas tem sobrando aí? Deixa eu ver se tá aqui. Tem, pega aqui, segura. Olha, no chão bem aqui, ó. Faquinha. Pega aí. Apareceu não. Oxi. Apareceu não pra mim não. Tu já Aqui. Deixa eu ver se tem como eu. Deixa aqui. Não tem, aqui, ó. Vai é que, que eu tô tá olhando tá aqui, se tá por aqui. Tá, tá, fica rapidão, deixa eu só ver o negócio aqui. Ué, Cris. Tá na minha mão aqui. Tá na minha mão aqui, Sérgio, vou te dar. Aqui, Sérgio, já tá na minha mão, tá vendo? Ó. Não. Aí, tá na minha mão. Pior que eu não tô vendo não no tua <coughs> na tua mão okay. não tem nada. Aqui, aqui, vem cá. Vamos pra Mas pista, cara. Lá é na pista lá tá... sai do mato, Vai lá pra, lá. pra pista, Cris, vem pra cá. Eu não tô achando não. Tá vendo? Não tô vendo, não tô vendo nada. Bota né, tá lá né, na tá pista, Cris. Aí, no chão aí, ó. Aí. bugou. Tá bugado, tá bugado. Tá aparecendo não. Ah, então depois eu Não tem como. Sacanagem, cara, meu. Então vambora, vambora, vamos conseguir vamos... tá o met... rumo. Eu acho que tá noite acendo. Pra... Cadê o Sani? Pode vir, pode vir. Pra... Pode vir pela você... você... pista, vem você... na pista. Sani, vem pro lado de cá, porque aí você vai pagar bem no Vem pra cá, vem pro lado de cá. Ó. Porque aqui vai ter umas casas bem aqui, ó. vai ter outra cidadezinha aqui, ó. Vai lá, dá pra nós lutear lá. Vamos é, pro dentro mapa aqui então. É, não gosto pela pista não, porque se tiver play aí é nós. Nice. Vem tem nada de longe <coughs> Cadê o Sérgio? Tô aqui Ele foi, Ked Ah, beleza é ah, Oi, Olá. Se encontrando o Cris novamente Já Boa. Boa Boa Aí Você tem a chave aí, né, Tô. Massa, oh. cara, com cada da chave, já tá bem que você <risos> é. ah, Ainda é bem que ele né? falou, né? Ué, e pode eu deixar tô... guardar as coisas aí, né, Cris? É. Com essa chave? Ah, mas vamos lá, pro... lá. vamos lá pro outro lado lá, velho. Vamos ficar aqui, vamos. Ó, tem uma pilata, tem uma pilata daqui no chão. Não peguei, eu não. Eu não, achei. não. Achei. Aí, ó, abri aí. Aperta R2, seleciona no seu inventário. Não, selecione o seu inventário a chave Que massa, velho. Ah. Peguei, eu peguei E não, nessa chave não É a Mentira, não é me achava... a chave Tu falou que era a chave não, L Tu eu... falou que era a chave L É uma chave pequena, preta ah, Tá de brincadeira Você falou, você chave, falou chave L, L Cris Ué, mas se não é chave L, é a chave de roda Tu tá de tá brincadeira de... Chave não, é. L. Chave você é chave de roda <risos> Tem que ter o que... um trio, trio que... mesmo, cara, pra fazer uma merda dela. Porta Nossa, fechada tem telão, oh, telão, oh, ah, é, Não tem não, é, Pelo menos é, no o seguinte, é. tá guardado, é. né? Tu tem, Sérgio? Mas com quanto tempo aqui tá fechado ela, é? ela? Eu acho que ela ah, abre com o tem tempo, tempo. Ah, Abre não Tem que... Como é que usa? Eu tenho uma chave aqui, vê se é ela, Cris Dropa aí no chão pra ver se ela. Ué, ela tá. Ué, eu sumiu Meu, Abre lata. Abre, abre lata, Chegou do <risos> Ah, tá ah. de brincadeira. Vê se tá no chão aí. Ela sumiu da minha mão. Uma preta. Ué, eu. <risos> Cabe rapidão. Oh, eu vou deslogar aqui rapidinho. Bugado. Eu peguei ela só que tá bugado. Não, vou deslogar aqui e logar de novo. Tá aí. Tá, ah, ah, eu vou, vou deslogar aqui também, que gente. Que isso, é, ou não? Eu vou. Ó. Oh. Que? que? Cadê? Pera aí. Deixa ver se é essa aqui. Pé... Isso! É isso aí mesmo. É. Ah, não acredito que ele abriu é, isso. cara. É. Ah, é. é, <risos> Ixi, sumiu a mochila. É. A mochila sumiu. Cara, sumiu foi, foi tudo, tudo não tinha só isso não, tudo, cara. Né? Nossa, é doido, doido. Cris, doido. Cris, Cris papou papo, meu negócio de vou... dia, cara oh, Sani, Sani escolhe a 12 ou a outra, aí, vamos repartir Tu pega a 12 ou tu vai pegar a outra, o Riffle? Ah, eu não tenho munição pro Riffle, cara, eu acho que é eu a 12, 12 Férgio, então, pe... pega esse cadeado de aqui, Férgio, aqui, ó É pra gente colocar nossa... na nossa... Cadê o Riffle? Ah, deixa tá. Eu, eu tem munição aqui, moço. Calma aí. Tu tá sem arma, Tô é? Toma, tá oh, arma Vocês pegaram ali os lute, velho oh, Mas essa Calma foi aí. cagada, viu? Porque eu peguei essa chave aí, foi sem querer. Foi, foi cagada mesmo. Porque eu tava tentando. É cagar... essa, essa chave tem que guardar ela, viu? Essa chave aí é. Eu guardei. Ficar, qualquer, qualquer porta, qualquer porta você tranca. Eu tava Calma tentando. Aí, legal, eu tava tentando. Aí. pegar outra você, coisa. Sérgio, deixa eu Fala. Deixa eu te falar. É, tu tem munição pra essa. É a 762, olha isso a munição pra 76, tu tem ela aí. Deixa eu ver. 762, barrifre. É meio comprida. Eu vou usar aqui na minha arma aqui. Tem, tem aqui. Dropa aí, dropa aí pra mim. Tudo se você tiver você dropa. Aí você pode ficar com a 12 aí. Você deve ter munição verde, munição vermelha, né? É munição pra 12. Pera aí. Pronto. pô, pode... Tá aí no lá, chão. Né, Cris, tá no chão aí. É, foi é, lá, é, é, ah, é, mano. É, não, foi é, é boa, né? Tudo é, conta, é, né? aventura, não, né? Pô, mas. Sei, é, aqui... Ah tá, essa é é, é é, ué, é, essa aí. Só. Deixa é eu ver se tem mais. Rapaziada, só tem uns um 5, cara, de 12 aqui, eu é, ver né? Ah, Sandy, vou ver se tem mais pra você aqui, mano. Eu pra, pra tu, aqui. Mas eu tenho como. Ah não, eu acho que eu tenho uma... é a verde, é verde né? É, verde. A verde. É, é, você tem um monte, você tem um monte gente. Ah não, beleza, a verde eu tenho aqui bastante Beleza, é porque na, nela é mesmo só cabe cinco, né? Eu é, é carregar fique. Gente, eu vou, eu vou... Cris, essa chave aí, cara eu não sabia dessa, dessa questão de fechar a porta não com a chave não, é? Essa chave abre é qualquer porta, será? Hã? Ela abre qualquer porta, essa chave? Qualquer porta, ela abre qualquer porta, ela, qualquer porta, ela, qualquer porta, ela fecha Tem mais não, Sérgio? Por que não? Então eu, vou, eu, vou, eu vou deslogar aqui gente Eu vou ter que, eu vou ter que cuidar cuidado, fazer o banho também ali Não, vamos deslogar aqui Tu o conselho aí que ele... Ai, ai, meu que... Deus! <risos> Tira lá, né É, é verdade vamos, ficar to... vamos deslogar aqui dentro todo mundo Vamos, eu vou ter que tomar banho se alguém vir aqui fechar essa porta? É, é mesmo Vamos lá pra cima, vamos lá pra cima Lá pra cima é, <risos> A gente perde é, a gente tudo aqui cara. É, é doido, é. Ah, nossa, Olha uma escada tá aqui ó. Não tem problema não Faz que é, o, o cara, cara, cara tá tira a chave cara, da, cara. da gente também não, não, não, Só que nós some né não, não fica logado não É bom é isso cara, é igual o Kona Que você fica deitado lá e o cara vai e te matar dormindo É Kona é fire é Isso aí é ridículo cara. Chris e tu não quiser que teu personagem principal morra é só não, não apertar respaldo você sai e entra de novo com o mesmo personagem sempre ah, não, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô aqui hein eu vou dar respawn aqui ó eu tô até dormindo já Beleza? Falou, né? Aonde? Daqui em cima tem uma visão boa, né? Zumbi, eu acho que é. Zumbi, é tá de capacete, olha lá pra vocês verem. Virar tá de capacete, cara. Ó, oh, oh, deixa eu dar um dedinho pra vocês. Quando vocês for mirar, vocês apertam R3 e vocês apertam L3, que aí dá tipo uma respirada. Aí a mira para. Aí dá um tiro. Aí, hum. é na lata. Vocês miram, Aperta R3 assim, aí vocês vão e seguram com L3 assim, ó. Aí dá tipo uma. Feita a respiração consegue os Beleza, galera, hoje foi top, galera. Foi top, viu? Até a já próxima não, então, seguinte, então, ó, você tá Desloga não, você. Tá, Faz isso, tá, sei sei rápido. rápido. já joguei já. Então, sai, sai, rápido. aqui. Ó. Hum. Tá, Eu, eu tô abaixeu eu vou beber só um pouquinho. Vai primeiro, bebe primeiro, primeiro é. que dá uma olhada, vai. Tá bem aqui. O aqui. Ah aqui. Guarda a arma. Que... Não, solta, Seth. Ah, solta sabe? ela, é aperta quadrado, segura quadrado, solta, solta quadrada, ela e vai beber água. Quadrada, depois espera de volta. Pai demais isso. É, é mais é rápido certo, vai. É. Ixi, vai é lá beber água agora. agora. Não demora não. Que tem que. que... Guardar. Rapaz, desde que a gente acha a fonte e eu bebo, eu nunca tive mais sede. É, eu também bebi bastante água ah, também até agora. É, já tem que planejar o seguinte aqui, ó. Quando eu falar, player, cara, sai fora e tira esconder, entendeu? Vou falar, player, que desgraçado que é, que já esconde Pronto. Olha aí como eu vou fazer um de água aqui Tá, lá Toma oh, aqui, pega a arma Ele não pega, eu... É horrível isso ai, ai, ai. Sérgio, não é horrível não, Sérgio Tem que entender o seguinte Você, atrás de você, já tem uma arma grande, não tem? E se você tá com um machado também grande, não vai ter espaço pra você ficar trocando, não. Talvez eu vou ter que desfazer de algumas coisas aqui. Eu acho que. Ah, é tu. Pensei que era um player. Bora. Bora. A pista A fica pro lado lá esquerdo, né? É, pra lá. Vamos aqui por dentro, né? Tá noite não tá? Tá no terceiro, eu não zumbi, ali não tenho mais dois ali. Não vai pra lá, não. Não, não, não. Ele, ele ouviu, ele ouviu aqui já. Ele escuta as pesadas, tá vendo? Ele tá muito doido. Então. Ele tá com a mochila? não? vendo? Tá cá, Tem um boa que tem aqui. tem espaço. Isso. Tem que seguir. Aqui né, a gente tem que seguir em frente. Deixa eu jogar uma coisa aqui fora aqui porque não vou conseguir levar. isso esse aqui, eu pego isso aqui. Opa, achou alguma coisa? Não. Eu, eu vou, eu vou abandonar esse machado que eu tenho aqui, vou deixar para lá. Eu preciso fazer troca, né? tá livre as mãos, né? Para trocar. Então vamos ter que abandonar ele aqui, santo se agacha quando tu for fazer alguma coisa uhum. dessa aqui? Não, Essa aqui oh. é, é a que a gente passou por ela, aí a gente vai para outra agora, que é a Cabanino, é lá na frente Tem certeza? certeza? É que é seguindo aqui direto, né? É A gente aqui logo antes de anoitecer. eu sei, eu, eu quero ficar por aqui ah, eu vou embora eu sempre fui camando vai é, por esse jeito eu vou pelo lado direito aqui parece um monte de fadas cara eu queria aumentar esse stamina velho eu não consegui aumentar ela até agora porque senão ó, ele fica cansado Sorte. aí na hora que você precisar para atacar a stamina tá baixa é, tem uma, uma casa lá uma na, na frente eu é, acho que eu Quando a gente passa a noite lá a gente não de é eu é, acho melhor porque daqui a pouco não vai dar para ver não nada a gente continua a nossa jornada até Airfield depois é. é, aqui tá dizendo que é um é, quilômetro para a cidade que a gente veio, é isso e a é bebinho Essa daí Essa daí baixa bem que fecha Vou olhar aqui no mapa aqui Também, tá é okay. Muito perigoso, eu tô olhando no mapa aqui também A gente vai ter que ficar por aqui essa tem, noite aqui. Tem aqui em frente tem, né? Pegar tem a parte a partir da a direita partir. lá É ó, agora tá escuro, então vamos ter que ficar por aqui Vou pegar aqui minha 12 aqui, porque... se tem um play aí dentro Vamos lá Vou pelo fundo aqui Tá Aqui tá lendo. olha aqui. Aqui também Eu vou fechando as portas aqui ó, já vou entrando e fechando Ok, que é um é aqui, que fica o assustando. é o que aqui. o que é o que é o é o